Muito boa noite meus amigos e amigas empreendedores do marketing digital Estamos ao vivo agora exatamente 20 horas e 15 minutos Quem está aí ao vivo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu mexer aqui Trícia Dutra, Célia Regina, boa noite Tudo bom pessoal? E aí, estão com um áudio legal? Como é que está o áudio? Aperta ok aí, digita ok aqui, se tiver, o áudio estiver legal, pode falar aí ó. ok, ok, o áudio está ótimo Coloca aí para mim por favor, se estiverem me ouvindo Tudo bom pessoal? Sejam bem-vindos aqui, ó live à noite Olha, eu tive que botar uma luminária aqui para me iluminar André, boa noite André, boa noite Johnny, boa noite Everton, Victor, Hugo Tudo bom pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Market Sem Limite Vou botar a musiquinha aqui de fundo para vocês poderem conversar e é, divulgar bastante essa, essa live aqui também. Estão ouvindo? Estão ouvindo legal, gente? Bota aí OK para mim, por favor. Estão ouvindo legal o áudio? Beleza, beleza. João N., e aí rapaz, tudo bom? Seja bem-vindo, cara. E aí? Galera, é o seguinte, estamos hoje com, uma, com um convidado especialíssimo, especialíssimo. Vou tirar aqui o, o áudio da musiquinha. Galera, hoje temos um convidado especial aqui, é, que é o nosso amigo Joab Camargo, né, para quem conhece ele, o cara ele é fera em marketing digital, ele é produtor, já trabalha como produtor né, no nosso mercado. Ele atua também com experiência, ele tem experiência também na área de importação, né? ele tem vários produtos já no mercado. E eu aqui agora vou compartilhar com vocês um pouco de conhecimento que ele tem a nos passar, que ele tem muito a nos, a nos, a nos ensinar. Né? É um garoto jovem, é um jovem empreendedor, tem apenas 21 anos de idade, olha só. Um cara com 21 anos de idade já montou um negócio próprio, trabalha da sua própria casa. Então é incrível, é um exemplo, né? Ele é um exemplo de profissional. Né? E eu estou com ele aqui tendo o privilégio de poder bater esse papo interativo. Né? E conto com a ajuda de vocês aqui. que tiver qualquer pergunta, pode perguntar aqui no chat, tá bom? Ou então pode deixar aqui no WhatsApp, tá ok? manda uma pergunta pelo áudio, bota o seu nome, fala de onde você é, diz o seu nome pelo WhatsApp que a gente vai ouvir aqui o seu áudio com a sua dúvida, tá bom? Vamos lá então receber com um grande, um grande aplauso nosso amigo Joab Camargo, seja bem-vindo Joab! Tamo junto. Todo esse profissionalismo tá de parabéns, tá, Alexandre? De parabéns mesmo, de coração. Já falei já antes, tô falando aqui ao vivo. Tá fantástico, hein? Show Muito de bola. Muito obrigado. Ball. Eu que agradeço, cara, pela sua presença, pelo seu pronto... A, a sua pronta disponibilidade, né cara? Porque eu falei assim, cara, olha, vamos fazer uma live? Vamos embora! Você é um cara simples, sabe? Tem uma simpatia incrível e você ter aceitado esse convite para mim foi uma honra, né? Que eu agora estou engatinhando aqui no Marco Digital e você já tem aí vários produtos, já é um produtor, já conhecido no mercado, já tem um nome, já é Azelar, é, né? E tem um negócio já, toda uma estrutura pronta. É, conta um pouco para gente, Jovem, como você começou no marketing digital, por que, que você entrou nesse mercado e por que, que você decidiu montar o seu próprio negócio na internet? Conta um pouquinho da sua história para gente. Então, assim, é, na verdade, eu digo que eu sempre é, tive um pouquinho do empreendedorismo comigo, né? porque a minha família, a maioria das pessoas da minha família tem as suas empresas. né? Então, o meu foco, desde que eu tinha aí meus colocar meus 15 anos de idade aí já era ganhar dinheiro de alguma forma <risos> e isso sempre eu vinha pensando como eu iria fazer para mim é, um dia ser dono do meu próprio negócio eu sempre pensei isso tá não é não tô falando isso porque eu consegui montar meu negócio mas realmente porque é, eu pensava bastante sobre isso e quando eu cheguei mais ou menos na minha idade, uns 17 anos de idade mais ou menos, eu conheci o marketing digital. Eu conheci o marketing digital, comecei a, a estudar sobre isso, parti bastante a cabeça, tropecei bastante. E através disso daí, desistir. Tá? Eu não, não não tive sempre sucesso. Tá? A gente acabei desistindo em certas partes. E só retornei depois de tempo tempo, mais ou menos, estou com 21 anos de idade agora, mas menos uns dois anos e pouquinhos que eu fui retornar no marketing digital. E, e foi isso, né? Minha história começou assim, eu sempre busquei na internet. Eu acho que tem aquela pesquisa que todo mundo faz, né? Como ganhar dinheiro pela internet. Foi a pesquisa que eu fiz. <risos> Primeira pesquisa que eu fiz e comecei a pegar conhecimento. Né? Só que assim, até lembrando que... Eu queria caro porque eu não queria investir, eu não queria investir, eu queria fazer um site gratuito, eu queria aprender de forma gratuita, eu não ia atrás de curso, vi os cursos lá, mas oh, será que eu vou, será que eu não vou? Então, por isso que eu desisti e quando eu retornei, eu falei, não, vou retornar diferente agora, daí eu peguei um curso, peguei uma metodologia e então eu consegui então, entender mais sobre o marketing digital, né? exato e quando o pessoal fala assim ah ganhar dinheiro na internet o pessoal só quer ganhar dinheiro né sabe não sabe que precisa investir para você ganhar né quem tem a visão empreendedora tem que sempre que fazer um investimento seja em conhecimento seja em matéria-prima seja em, em maquinário né se você quer quer ter renda com um negócio próprio é, criar um negócio próprio é, é precisa de investimento né e o, só, e o pessoal só pensa só em receber ter lucro ter lucro e não sabe o que por trás disso Precisa de um investimento, seja ele de conhecimento, né, de aprendizado ou própria estrutura para montar o seu negócio. E, rapaz, vamos lá. Diz aí, você tem agora é um jovem empreendedor de 22, 21 anos, né? Eu tenho Isso. 32 anos, cara. Posso ter essa carinha de jovem aqui, mas eu tenho 32 <risos> anos. Você é bem mais novo do que eu, quase 10 anos mais novo do que eu. E já tem aí uma carreira excelente, né? Tem, já tem seus produtos. Eu vou até é, me ameaçar falar alguns produtos seus aqui, olha. São mais ou menos cinco produtos que o Joab tem, pessoal. Ele tem um produto aqui Importador AliExpress, Venda Diretas 1.0, Guia de Divulgação da Hotmart, é, Guia Minha Primeira Venda, e acabou de lançar para pouco tempo o Trade Express Club. É muito curso. eu tive que anotar um papezinho aqui <risos> para poder falar todos esses cursos porque de cabeça eu não gravo. Né? E me diz aí, Joab, como é que você consegue ter essa criatividade de tirar algumas ideias para criar produtos, porque tem produtores aí que para ter um curso só eles eles quebram a cabeça para tomar para manter aquele curso. Você tem seis na, na mão, né? Como é que você consegue tirar ideias para criar esse tipo é diversos cursos, né, e manter isso? Qual é a dica então, que você dá para gente, para quem quer ser produtor? Então, Alexandre, na verdade é o seguinte. Eu esses cursos que eu fui criando é, alguns é, foi na parceria com pessoas que era é, já da área, do nicho, então eu fiz curso em parceria. E outros foi é, sobre o que eu passei. Né? Por exemplo, importação e revenda eu trabalho até hoje ainda. Eu tenho a, a minha loja tá? e trabalho com importação e revenda. Eu vendo no mercado livre, importo da China e vendo no mercado livre. Então eu fiz através do meu conhecimento, que eu, que eu adquiri ao longo do tempo. É, e outros cursos do marketing digital, vendas diretas 1.0, eu lembro que foi um dos produtos que eu criei inicialmente. que é, Quando eu estava tentando empreender, eu entrei no marketing multinível e a gente trabalha muito com vendas diretas, né? Eu ia direto para o cliente. Então, eu peguei essa experiência, coloquei no e-book. É que eu não tinha visão de trabalhar como afiliado quando eu iniciei, eu tinha visão de ser um produtor já. É. então eu criei é, o Vendas Direto 1.0 através da minha experiência que eu tive indo porta a porta, conversando com as pessoas, vendendo, e foi daí que eu tirei lá o conhecimento e coloquei nesse produto aí. Né? E, e, foi, e é isso aí, o que, eu, o que eu apresento nos meus cursos é conhecimento que eu tive ao longo do tempo, tá? é, não é muito tempo não, mas que me deu resultado, é, porque eu, em, eu, eu digo que eu empreendo faz pouco tempo, né? Porque tem muita coisa ainda para gente, a, gente, a gente aprender e fazer, né? Mas, é, então foi através do meu conhecimento que eu fui adquirindo e também através de parcerias, né? Que eu pego, por exemplo, uma, uma pessoa de um nicho e falo, ó, oh, você quer, eu vejo que você trabalha bem na, nessa área aí, se você quiser fazer um curso, posso te ajudar. Então, como eu já sei toda a estrutura, eu monto toda a estrutura, administro e, e é legal que dá de você fazer vários cursos daí, né? Com certeza. Hein? E é bacana que você tocou um ponto-chave agora, parceria, né cara? Fazer é parcerias, bom, é, isso é isso aí ajuda muito, essa troca de conhecimentos, né? E você acaba aprendendo muito com esse pessoal e acaba tirando, às vezes, uma, uma simples sacada, uma dica que essa pessoa, esse seu parceiro te dá, você cria aí uma ideia para criar um produto novo, né? Então, sim muito bom isso. E, e até até falando sobre o três expert camp foi o último treinamento aí que é, foi lançado ele eu fiz em parceria com dois três né, onde aonde esses três têm mais de seis anos de mercado né, então trabalho trabalho diário com isso eles trabalham diariamente com isso daí eles vivem disso então o que que eu fiz eu cheguei até esses traders e fiz a proposta da gente abrir um clube que não existia no Brasil uma dica também muito importante que é você focar é, em nichos que não existem ainda, que é pouco explorado, né? Não é que não existe, eu acho que é pouco explorado. É, o importador AliExpress nasceu disso daí também. Porque eu importava da, da, da China, vendia no Brasil, mas quando eu lancei o curso, não tinha muita informação na internet. Então aí que veio a ideia de lançar o curso, lançar o canal, né? Hoje o canal tá batendo quase, mil, quase 15 mil inscritos lá no meu canal do YouTube também. E, e, e já, já foi, né? aluno meu e mais de 500 pessoas já decorrer de um ano e pouco aí. Então é, é muito gratificante até é, falar isso daí, né? Com certeza. Job, vamos lá no nosso chat agora ver com o pessoal se tem alguma dúvida. Galera do chat aí que está nos ouvindo, Trícia Dutra, vamos lá, vamos lá, vamos por ordem aqui, Célia, tá bom demais, é John Everton, abaixa a música, já baixei, acho que tá, a música tá baixa, né? É Trícia, tudo legal. É, exemplo mesmo, tão jovem com seu negócio próprio Isso aí é, Vitor Hugo, o que é Dedefra? Dedefra? Não sei o que é isso, Vitor É isso mesmo? Dedefra? Não sei que pergunta é essa Alguém teria uma pergunta para o Joab? Bota aqui, ó. bota aqui no chat Ou então ó, grava aqui pelo celular grava, grava uma pergunta aqui no celular Manda para esse telefone aqui 967-165-287 Deixa aqui no WhatsApp que eu vou atender vocês aqui E vou expor a, a sua pergunta aqui para a gente poder responder ao vivo, tá bom? Então, quem tiver alguma pergunta aí para o Joab, deixa aqui no chat Vamos lá, vamos ver quem tem pergunta aí é, Parceria, tudo de bom? Troca de conhecimento é fundamental, a atriz é falando Focar e pensar fora da caixa, grande segredo Legal, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Comenta aqui, ó. pode deixar seu comentário aqui para o Joab alguma pergunta que que seja né porque ele está aqui hoje nos cedendo esse tempo né para tirar dúvidas de novos empreendedores né e o que ele puder comentar aqui que puder ajudar a você que está assistindo a gente né deixa aqui sua, sua pergunta sua dúvida Joabe Camargo você teve alguma dificuldade A atriz Duda está perguntando Joabe se você teve alguma dificuldade Nessa tua trajetória? Claro, acho que todo mundo teve, né? Mas o que, é que você tem a responder sobre isso? Então, Trícia, é Trícia, né? Trícia, Trícia, Dutra. Trícia Dutra. Trícia, é o seguinte, é, na verdade, eu não só tive, como eu tenho dificuldades ainda. Ah, então, eu creio que o marketing digital é, vamos colocar assim, é a profissão que mais exige você ficar se atualizando, né? O que, que você acha? Você acha isso também, Alexandre? <risos> Com certeza. Dificuldade tem tudo na vida, né, cara? A gente tem que estar tudo, tem uma dificuldade. A gente tem que O que a gente tem que fazer é superar as dificuldades, né? Para a gente conseguir isso. alguma coisa, tem que superar as dificuldades. Mas dificuldade tem tudo. Né? Sim, e você enfrenta isso a todo momento, né? Até uma coisa que, uma frase que o Conrado Adolfo fala, que antes de você chegar ao sucesso, você tem um muro, que é o muro da derrota. Tem que passar esse muro para chegar no sucesso. As pessoas acham que você vai direto para o sucesso, mas você tem que caminhar bastante. Então, a dificuldade sempre você vai ter. Você tem que fazer o quê? Você tem que dar um jeito de driblar essa dificuldade e fazer dar certo. Tá? Não desistir. Uma coisa muito importante que eu foquei é, é na persistência. Tá? Eu tive muita persistência, eu trabalhava numa empresa é, física. Também já cheguei a trabalhar numa empresa física de carteira assinada. Trabalhei, eu tenho minha carteira, tem um ano e oito meses de carteira assinada. Tá? Mas aquele tempo que eu estava ali, eu estava totalmente focado no marketing digital. Tá bom E eu sei que muitos de vocês que estão vendo as, a, talvez essa live, ou que vão ver, às vezes é, tem um emprego físico e está trabalhando de dia, às vezes trabalha no emprego físico, à noite trabalha com marketing digital. O que eu recomendo para vocês é... É, tenha foco que é. vai dar certo, tá? Esse é o meu lema, cara. Foco, foco. Porque quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Quer trabalhar de carteira assinada, quer montar seu próprio negócio, sua cabeça fica mil, né? Nossa. Você não consegue focar e, e tem aquela overdose de informações, ainda mais agora quem inicia no mercado, né? É tanta informação. Quentinha, são termos que a gente nunca viu na vida, por exemplo, lead, eu nunca ouvi falar em lead quando eu comecei na época Para aprender, para estudar isso, e é tanta coisa nova, tanto conhecimento que se você ficar sobrecarregado com essas informações E não focar no, no método, você se perde, né? Isso aí, verdade Beleza, Job. temos mais perguntas lá no chat, lá. vamos lá, vamos voltar lá Aqui, John Everton, qual sua dica para para quem está ingressando no mercado de afiliado e produtores. Olha só, é, o Johnny. É John, Johnny. Johnny é. Johnny, é. É, Johnny, Johnny Everton. Ever. Então Johnny, é o seguinte, cara, é, deixa eu só, código é sua dica para quem está iniciando, iniciando no, mercado no mercado de afiliado, afiliado e pro, é no mercado tudo. digital, né? Porque é afiliado e produtores é. é o mercado digital. Então, cara, a minha dica na verdade é o seguinte. É, para afiliados, se você está é, começando agora, o que eu indico para você é você pegar uma estratégia, tá? uma estratégia, aplicar no seu negócio tá? e fazer ela acontecer, fazer ela dar certo. Porque assim, o marketing digital, se a gente for analisar, tem várias estratégias. Tem estratégia de YouTube, tem estratégia de mail marketing, tem de publicidade paga, é, tem blog, mini site. Então, se a gente for colocar listar isso tem muita estratégia o que acontece que a maioria das pessoas é o que ela começa a aplicar uma estratégia e ela não vai até o final então, eu digo para você eu, igual a gente estava conversando aqui com o Alexandre já já comentamos é foca na estratégia fazer acontecer às vezes a estratégia não vai funcionar do jeito que o o, o produtor está te passando do jeito que o teu professor está te passando tá porque talvez você tem que adaptar dependendo do teu nicho então é, faça adaptação faz acontecer. Né? Agora se você for produtor, eu recomendo assim, não inicie como produtor antes de você ter o conhecimento naquilo. Isso foi um erro que eu cometi, tentar iniciar às vezes como produtor, As, eu, os meus primeiros produtos não saíram como eu queria. Se hoje eu fosse lançar eles novamente, não saiu. Né? Então eu acho que eu iria, se eu voltasse lá atrás, eu iria pegar mais informação ainda e aprender mais um pouquinho para depois iniciar. Agora está chovendo de dúvidas aqui, olha. Daniele Novaes, qual sua dica para juntar o marketing de rede e o marketing digital? Olha, essa dica, essa pergunta é interessante, hein? para quem trabalha com marketing multinível, né? Legal. Qual a dica para utilizar o marketing multinível, marketing de rede, né? Com o marketing digital, Joab? Que dica você dá para essa galera aí? Na verdade sim, Daniele, eu já trabalhei com marketing multinível, tá? E... Eu também. Ah, já já trabalhou? Já trabalhei. <risos> trabalhava com Herbalife. Vender produtos Legal. de emagrecimento, é. Bacana. E até, eu estou numa empresa de marketing multinível, não estou atuando, não vou falar nome nem nada, mas eu não estou atuando. E já apliquei a estratégia que eu vou passar para vocês, que é a geração de tráfego através do YouTube, tá? E deixar meu contato no WhatsApp, tá? E, ou através do e-mail marketing, no automático, para vender o, a, a empresa. Eu gostava de trabalhar com recrutamento. Então, para fazer o recrutamento. O que eu indico para você, a estratégia é o seguinte, é você... Qualquer coisa que você vai fazer na internet, a estratégia, vamos colocar assim, simplificada é você ter uma geração de tráfego para trazer clientes e você tem um relacionamento com as pessoas, seja manualmente, por exemplo, o WhatsApp. O meu relacionamento é manual, eu tenho que ir lá conversar, responder, é, trocar ideia com a pessoa. Agora, ou pode ser também no é, automático, que é através do e-mail marketing. Você pode ter um relacionamento totalmente automático pelo e-mail marketing e fazer a venda por lá também. Então a estratégia é você ter uma geração de tráfego e um lugar para se relacionar, então você faz a venda de qualquer produto. E a vantagem do marketing digital é isso, né? a automatização. Você é pode aí. gerar os seus leads, de forma, em vez de você ficar lá batendo de porta a porta para procurar os seus leads, você pode utilizar uma lista de e-mail, né, contato do seu Facebook. Né, Porque nós temos a... o, o Facebook também, tem a é, usar o Messenger. Sim, e agora, é tem, e agora tem o Boot Messenger, né? Tem aquele robozinho, Esse? né? Que você, eu botei na minha página do Facebook lá um robozinho, a pessoa entra, manda, manda um oi para mim, eu boto lá, o meu robô atende a pessoa, né? e recepciona ela, oh, você prefere falar comigo que é robô ou prefere falar com Alexandre? Tem até essas opções, né? Então a pessoa, pessoa. A pessoa ela e... já entra sabendo que está falando com o robô. Então, e olha que legal, fica até uma dica, você tocou num assunto bacana, porque as pessoas que trabalham no orgânico, usam muito Facebook, vocês podem trabalhar isso daí. Tá? Pode instalar o um robô, ele funciona tanto para publicações post, né? Quanto para quem envia mensagem na fanpage, lá vocês podem automatizar todo o processo. Bem bacana. Mais perguntas, mais perguntas. Jefferson Rosário, qual estratégia você focou para alavancar o seu negócio? Qual estratégia que você utilizou, e-mail marketing, Joab? Qual foi a estratégia que você mais focou para alavancar o seu negócio? Acho que é isso que ele quis dizer. Bacana. Então, a estratégia que eu foquei, na verdade, que o trabalho ainda hoje, é a estratégia que eu passei para vocês, se, se vocês até dar uma olhadinha depois lá no meu perfil, vocês podem entrar, eu fiz uma postagem, se não me engano foi hoje, foi ontem, acho que foi hoje, que eu tenho 5 canais ativos, 4 ou 5 canais ativos, até eu postei lá, vocês podem ver, e esses canais eu gero conteúdo nesses canais, tá? então eu jogo, gero conteúdo para captar clientes para o meu produto, a estratégia que eu uso é, o quê? é a geração de conteúdo através do YouTube, e captar o contato através da, de uma página de captura, e então fazer uh, o processo da venda através do e-mail marketing. Tá? E também deixo aí o meu, os meus contatos na descrição do vídeo, que a pessoa entra em contato comigo, eu já respondo ela, eu já deixo ela bem informada, e também faço fecho a venda no WhatsApp. Tá bom? Agora... Nós temos uma pergunta aqui no WhatsApp, né? É de São Opa, Paulo. Vamos, vamos vamos ver se é, tem algum áudio? É, é não, só não pode ser o um gemidão, né? Se tiver aquele gemidão no final... <risos> agora é moda, né? A pessoa bota áudio e bota um gemidão no fundo. É. Mas vamos ver quem deixou aqui a pergunta pra gente. Vamos ver se ela deixou o um nome, né? É uma, uma moça, né? Deixa eu ver aqui... Vamos lá... Uma moça aqui, vamos ver se ela, qual foi a pergunta dela. Oi, Alexandre, tudo bem? Eu sou a Célia aqui de São Paulo. Parabéns pelas suas lives, você faz assim umas lives incríveis, viu? parabéns. Sabe o que eu gostaria que o Joab pudesse explicar direitinho? Porque ele é muito jovem, ele começou super cedo. O que é, no começo, o que determinou para ele continuar no marketing digital, ele fez algum curso que foi determinante para ele dizer assim, não, agora sim eu vou, vou seguir firme nessa carreira, aonde foi exatamente que ele viu que ele poderia continuar fazendo o curso, de é, tá, na profissão de marketing digital? Eu estou escutando, só, só um pouquinho. Ah, tá. Com Ah, tá legal. É Célia, né? Célia, obrigado aí pelo, pelo seu áudio, tá? E, Célia, é o seguinte, teve sim, tá, um curso. Eu não sei se eu posso citar nome, não sei se o Alexandre permite citar nome ou não, é melhor não. Tá, então o primeiro curso que eu fiz foi um negócio online, tá bom? Que o curso de entrada que eu fiz. E foi através dele que deu a minha abertura, assim, na minha mente. Igual eu falei, eu iniciei, desisti porque não tinha conhecimento, eu queria tudo de graça, eu queria fazer... Eu fazia site no blog Spot. não que não seja bom, né? Mas pra tentar ranquear, eu não, não sabia, não entendi, realmente não entendi. Então eu a, acabei assim, desistindo. Então quando eu voltei, eu falei, não, se eu for focar nessa área, eu preciso mudar. Então, iniciei com o formato Negócio Online, é, fui aprendendo ele, foi ele que abriu minha mente, tá? Não apliquei tudo que tem lá, porque eu, como é um treinamento extenso, muito grande, e eu comecei a aplicar algumas coisas, já dá resultado, adaptando. Então, eu acabei nem fazendo o curso completo. Fiz, vamos colocar, uns 70%. É, é, muitos, né, é, é o mesmo, na verdade. Verdade. Aí depois <risos> reclama, fala que não... aquele curso, não deu... Se você... Ah, vai você... ah, que vai a ganhar dinheiro, de... né? verdade, é verdade, E assim, a questão, por que, que funcionou, talvez para mim? Porque eu adaptei algumas coisas para o meu negócio. É que assim, pessoal, às vezes você pensa, pô, se eu pegar aqui o curso tal, fazer aqui de, de cabo rabo, tá? Fazer inteiro, como diz vai funcionar, para ganhar dinheiro. Não! Não significa que você vai ganhar dinheiro. Às vezes você vê. O produtor dando um exemplo, de uma copy, você vai lá e copia a copy. Entendeu? Faz a copy da copy. É. Daí, o ca... você vê lá, por exemplo, ah, uma imagem legal para colocar lá no a Universidade de paga principalmente na park. de Parga. Tem curso lá, Facebook Ads, o pessoal vê aquelas imagens que o produtor está usando que numa, numa é, publicação que ele fez lá, que rendeu o dinheiro para ele. Eles vão lá, todo mundo procura a imagem e coloca a mesma. Às vezes a mesma copy. É Ctrl-C, Ctrl-V. Isso aí, como que você quer que dê resultado? É impossível. Então, algumas coisas que eu fiz quando iniciei foi modificar. Então, eu modifiquei para o meu negócio, para o nicho que eu foquei naquele momento, que o nicho que eu iniciei foi emagrecimento. E eu girava venda totalmente orgânico eu era Facebook, eu chegava do serviço a noite inteira lá divulgando, gerando venda, entendeu? Show, você tem, você tem que copiar é assim, é o conceito, né? você tem que pegar aquele conceito e transformar, e, é, pegar a base daquele, da, do, do ensinamento para o seu negócio, não copiar e colar uma copy ou uma imagem, você tem que pegar o conceito e transformar isso para o seu negócio, Isso aí Obrigado. sim vai dar certo. Show, show, vamos ver se tem mais alguma pergunta lá, é, seu áudio está mudo, meu áudio está mudo? Acho que não, está ouvindo aí? Está tá tranquilo. Tá tranquilo, deixa eu ver lá. O áudio não está bom, ué, estranho... Será é que é o meu? O áudio tá legal, gente? Bota aí se estiver travando aí, acho que a, o Johnny reclamou do áudio, a Trícia reclamou, mas tranquilo, acho que mais perguntas não, não tem mais não. Deixa eu ver aqui no WhatsApp também se tem alguma, não, é, acho que, acho que foi só um, um bugzinho na hora lá, a áudio voltou, a áudio voltou, voltou, é. né? Tá bom, tá bom o áudio? Só botar aqui, ok, se tiver ok, já voltou, beleza. É um delay, às vezes dá um, às vezes dá um delay aí que é, é tecnologia, cara, essas lives aqui que eu invento de fazer, sabe? Eu poderia muito bem pegar um celular, uma coisa simples, né, botar lá, mas não, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de ser diferente, né, então eu gosto de empapagaiar o palhaço, vamos dizer assim, como eu avô já dizia. Enfeitar o pavão Mas, mas tá, tá demais, cara, continua assim Tá muito bom Nívia Joqueira, <risos> ele interage até com o Ates Que isso, gente, top demais. imagem Nívia, tudo bom, Nívia? Bem-vindo aí Nívia Águia também, né? Nívia é uma amiga minha A Yolanda também, estamos aí do, do grupo lá é Johnny Everson também Já conseguiu, já corrigiu Beleza, Joab, agora aqui pra encerrar né? Já que uhum. estamos aqui com 31 minutos de live, né? É, queria ver com você você já é criador de vários produtos né Job? como a gente já comentou aqui esse agora que você lançou sobre trader né que ajuda a, ensina as pessoas a trabalhar com opções binárias a nessa parte de mercado financeiro forex né bem interessante e tem um, um outro produto muito interessante do nosso nicho de marketing digital que eu creio que vai ajudar muitas pessoas né a fazer a sua primeira venda porque tem pessoas que até hoje estão tá no marketing digital e nunca fez sequer uma venda né? E, e, e não sabe por onde começar, não sabe que estratégia entregar Que é o Guia Minha Primeira Venda né? que que, O que, que você aborda no Guia Primeira Venda, o, o Job? Qual a sua estratégia? É que você, o, o, qual o conceito que você aplica lá? É você dá o passo a passo da pessoa fazer a primeira venda, o que, que você vai ensina, ensina naquele curso? Então, Alexandre, a verdade é assim, o game para Primeira Venda, ele vem com o objetivo de é, abrir a mente da pessoa no marketing digital, tá? O que, que eu quis fazer? Eu quis trazer um pouquinho do marketing digital em cada, cada estratégia que eu já apliquei. Por exemplo, a estratégia que eu usei o meu Facebook para gerar venda, como que foi a trajetória até gerar venda. Então eu mostro a venda, que eu executei o produto e tal, e coloco lá em prática lá... É, passo a passo para a pessoa colocar também, tá? Então, é, várias estratégias, tem estratégia de Facebook, de YouTube, do webinar, é, tem várias estratégias lá para que a pessoa pode aprender. Até tem uma estratégia do webinar que eu apliquei, que lá tem um módulo sobre isso que eu faturei em duas horas quase dois mil reais. Caramba, Quas... cara. foi bem legal. E, e, e engraçado? Não é engraçado. É uma coisa bem é, interessante que antes de eu começar fazer o webinar, eu entrei na minha conta, mostrei, eu fiz um vlog, né? eu mostrei é, a minha conta, falei, pessoal, vou fazer o webinar e essa estratégia funciona tão bem, eu tenho certeza que vai funcionar tão bem, que eu vou gravar antes mesmo de aplicar ela. Então, eu gravei antes e depois é, eu gravei novamente mostrando as minhas vendas do dia. entendeu Então, foi, foi bem legal e está lá dentro do vlog lá, que eu fiz. Lá show. dentro do Guia Minha Primeira Venda também. Beleza, você <risos> deixou isso bem explicado então lá para a galera que está iniciando, né? Sim, sim, vai ficar cara, bem... Cara, 2 tá dois, ficando... dois mil em quantas horas? Foi em horas ou em Duas um horas. Duas, duas, duas horas. horas. Caraca, é. É, o que eu, é o que eu ganhava no meu emprego passado, de, como, em um mês né, de salário. É, não, não deu dois mil redondo, deu mil e pouquinhos, quase dois mil. Muito show, muito show. Eu vou deixar aqui então, para quem não conhece o Guia Minha Primeira Venda do Joab Camarda, eu vou deixar aqui embaixo para você conhecer o link desse desse curso que é o guia minha primeira venda aqui ó marketsemlimitescom gmpv acessa lá e conhece um pouco desse curso né lá tem uma ele vai tem um mini curso tem um mini curso de, em três aulas não é isso João que você aulas, uhum. que você explica né como a pessoa é, ensinando mais ou menos como como entrar nesse nesse método não é isso isso tem tem um mini curso lá é, que a pessoa pode fazer também Show, show. Então esse link aqui, ó, marketsemlimites.com/barra-gmpv. Entra lá, conheça esse curso, né? Se você ainda não fez a sua primeira venda, está desesperado, querendo vender e não consegue, o Joab Camargo tem umas dicas lá que pode ser que ela te ajude em, em muito a você fazer a sua primeira venda, a destravar, né? Porque o problema é que a gente tem, tem que perder essa, essa trava. A gente tem que... Quando você faz tá a primeira venda, cara, você destrava, deslancha. A minha primeira venda eu fiz no ônibus, indo para o trabalho, você acredita, Joab? Olha só. Eu tava indo pro trabalho de carteira assinada, do nada caiu uma comissão lá do Hotmart, mas na época eu tinha desistido do marketing digital. Eu entrei, comecei a trabalhar com marketing digital, mas depois eu desisti. Aí depois de uns três meses depois, caiu minha primeira venda. Quando caiu a primeira venda lá, eu falei, cara, esse negócio funciona. funciona. E ali, quando caiu a primeira venda, ali a chave virou, eu falei, vale a pena trabalhar com marketing digital. E, e é só depois que você faz a primeira venda que você acredita realmente, cara. Eu, eu, eu minha primeira venda, posso contar que não vai tomar muito tempo? bem é rapidinho. Sim, pode falar, pode falar. <risos> minha primeira venda, eu fiz, eu, sabe o que, que eu fazia? Eu, como eu criava, que eu falei que eu criava blog, então eu criava lá, eu comecei a pegar é, livros gratuitos, aqueles que baixavam, e divulgava no Facebook por 10 reais para comprar quem quisesse olha só que legal, <risos> e o que aconteceu é o seguinte, eu consegui vender para um amigo meu dois livros, então eu ganhei 20 reais pela internet, tá? mas um amigo que eu conheci pela internet, e daí eu falei, pô, mas se ele comprou de mim, outras pessoas também podem comprar, então que eu comecei a acreditar, entendeu, mas é, é bom demais, a fazer a primeira, a primeira venda pessoal, é a virada de chave para você começar, nem que seja uma venda de 10 reais. Quando, quando, cai, é. quando você vê aquele barulhinho da Hotmart, da Monetiza, Super Mario pulando, você pula da cadeira, né, cara? Às vezes você, você <risos> vende dormindo, né? Tá, do nada, seu despertador costuma ser a, a venda. Então é muito legal. É, é legal, bom. Por, eu gosto de deixar desligado na internet, daí de manhã eu ligo pra escutar o barulhinho. <risos> <risos> show, show. Vamos ver se tem alguma, alguma questão no, no chat lá. Célia Dutra. Célia, não, Célia Regina, voa, o pessoal está tá aqui se comunicando, o pessoal está interagindo no próprio chat, cara. olha só que legal é, Trícia Dutra, live tão boa, tudo que é bom passa rápido Trícia Dutra <risos> chamou Rodrigo Faria E tem um monte de bichinho aqui, que é um bichinho, que é uns códigozinhos que a gente aqui do no nosso curso de... de de ont tem um códigozinho aqui com esses bichinhos aqui. Quem estiver quem vendo esses bichinhos aqui não, não liga, não, que é, é código nosso <risos> aqui. Gustavo Veronese. Gustavo Veronese. Ah, o Gustavo Veronese tá aqui, ó. Oh, o Gustavo! Gustavo, grandes mechos, boa noite. Aí tem conteúdo de valor em dose dupla. Gustavo já esteve <risos> aqui numa entrevista comigo também ao vivo. Aí, Gustavo, um grande abraço, viu? Obrigado aí pela Isso parceria. Aí. Tamo junto, cara. Um abraço. Juara? Então é isso, cara. 38 minutos de live já. Queria agradecer a sua presença, tá? Queria agradecer a sua disponibilidade por estar aqui nesse, nessa live aqui comigo ao vivo, né? e poder passar um pouco desse teu conhecimento, né, riquíssimo, um cara jovem, né, como você, 21 anos, né, eu até falei, caraca, como é que um garoto, né, eu posso te chamar de garoto, né, um <risos> garoto de, um jovem empreendedor, mas com tanta coisa boa para passar, com tanta riqueza de conhecimento, né, e você poder compartilhar isso com essa sua sim, simpatia, com a sua simplicidade, isso, por isso que você é um cara que vai longe, porque você, esse cara aí, é aberto, né, simples, simpático, e tendo isso é, como base, o sucesso vem como consequência, né. Então, muito obrigado, cara. Obrigado a você. Obrigado pela sua presença, por ter compartilhado aí, e se quiser deixar alguma mensagem para os nossos amigos aí que estão tá nos acompanhando agora, fica aí, deixa uma mensagem final para a gente. Obrigado a você, Alexandre, tá, o pessoal aí também que está acompanhando, fico lisonjeado pelas palavras aí, obrigado de coração mesmo, tá. E, e assim, eu sei que você, você é muito mais humilde que eu de tá estar falando isso daí, <risos> tá bom? Você é um cara muito bacana aí, tá? Show de bola. Parabéns pelo trabalho. E a dica que eu quero deixar aqui pra vocês, pessoal, é o seguinte. É, igual a gente tinha comentado, tenha foco, persistência, não desista, marketing digital. Eu sei que é, é, é difícil de entender de início. Eu, é, até hoje ainda, tenho algumas dificuldades, como eu já disse. É, sempre quis conhecer pessoas que trabalham com marketing digital, moro no, agora me mudei, tá? no início do ano me mudei para uma cidade maior e ainda não conheço pessoas presenciais, isso é uma dificuldade que nós temos, mas não desista, tá? Muitas pessoas vão falar para você desistir, vai falar que não funciona, que isso é furado, que isso é tudo mentira, mas não é, é, é realidade, tá? dá para você fazer acontecer, é só você focar e ter persistência. Tá? E quem não realizou a primeira venda aí o é, guia primeira venda para ajudar vocês né vai guiar vocês fazer a primeira venda beleza é isso aí. só acessar esse link aí e acessar o curso do Joab Camargo Fera valeu Joab obrigado grande abraço valeu e meu cara. nos vemos aí numa próxima live ou então num evento presencial que sai, né que a gente tiver a oportunidade de estar num afiliados Brasil da vida aí né cara sucesso você obrigado que... gratidão tá bom tudo de bom para você valeu um abraço valeu é isso pessoal, vamos conversar agora com o nosso amigo Joab Camargo Quem gostou, quem gostou, compartilha aí Bota aí parabéns, bota aí uma... Vou botar uma musiquinha aí pra ver se vocês gostaram Acho que ninguém gostou, né? Pelo jeito, Botou só, só a Célia Regina gostou aqui <risos> Alguém gostou? Então se você gostou, ó, curte, curte, comenta, compartilha essa live aqui, o máximo que você puder para propagar para mais e mais pessoas. Toda vez que você aperta aqui nesse botãozinho aqui, ó, curtida, né? Aparecem essas bolinhas aí, ó. Aproveita então, não perde tempo não, aperta aqui, ó, curtir, joinha. Se você não gostou, aperta a carinha feia, não tem problema não. Mas curte, compartilha, aperta aí bastante esses botãozinhos para essas bolinhas aí ficar pulando na sua tela e essa nossa live ser propagada para mais e mais pessoas nessa nossa noite, tá bom? Muito obrigado né, a todos que estão aqui, obrigado Yolanda, obrigado Johnny, Samuel de Brito, Yolanda, Gustavo Veronese, show, show, galera, tamo junto sempre, quando vocês quiserem é, fazer uma live comigo, entrar aqui ao vivo, eu estou aqui de portas abertas, né? aqui não tem, não tem, como é que eu vou dizer, barreiras para gente, nós estamos tudo no mesmo barco, então a gente tem que mais aqui compartilhar sim conhecimento, compartilhar é, nosso aprendizado com as pessoas, né? E para tirar esse mito de que marketing digital não funciona, de que não é para você, que é isso e aquilo. Então, galera, muito obrigado, obrigado Célia pelo comparecimento aí, tamo junto, e numa próxima live, nos vemos aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, um beijo, bom descanso e até a próxima live. Show! Até mais! Valeu! Fui!